galera tudo bem com vocês hoje Aqui que o a mão Us então é antes de tudo deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação então vamos lá gente não tem edição esse vídeo porque está atrasado então por isso que está atrasado então tem que apostar rápido então não vai ter edição deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação então vamos lá gente uh! vamos lá três impostores vamos entrar aqui tentar entrar porque né esses poucos não deixam eu entrar porque vai ter né, muita né tem muita pessoa né nenhum só né porque tem muita pessoa en... não entrou gente eu vou pegar aqui o último vamos ver se entra. entrou vamos lá vamos lá só tem duas pessoas duas pessoas só tem duas pessoas vamos lá aqui é pra mudar personagem mudar capa mudar tudo esse aqui mesmo vamos lá a gente não tá entrando em nenhuma pessoa não tá entrando em nenhuma partida então vamos lá tentar entrar em uma partida vou na última entrou tem nem... Ninguém... Nossa, o povo tá entendendo jogar não, gente. Não, gente, não tá dando. Deu. Agora, agora sim, gente. Agora sim. Eu fui o último a entrar, né? A entrar. Vamos ver o que eu sou. tripulante impostor ou o que não sabe, gente Então vamos lá ver o que que tá acontecendo Nesse jogo Nesse jogo aqui, gente Vamos ver se eu sou impostor Ou se eu sou tripulante Tomara que eu sou impostor, né? Porque eu nunca fui impostor Não, já fui impostor Shhh. Tripulante, tripulante Três impostor Eu sou tripulante, tripulante Foi. Foi Que eu usar Ah tá gente, esse, esse que, que é Como que é isso Vixe Maria Já ligou só, vamos ver aqui gente é, Vamos ver o chat então, então vamos lá gente Desculpa, minha irmã tá falando tá Sou tripulante. Desce aqui, não sei pra quem, mas Sou tripulante também, né, mas Vou votar nesse daqui. Eu já votei. Quem saiu, quem não saiu, quem saiu, quem não saiu. Ninguém foi excluído, gente. Vamos lá para a prova de hoje nesse aqui eu até com medo né gente não nesse aqui não esse aqui como que eu tenho que fazer isso aqui gente não já reportou não deu como nem de fazer a prova né gente esse vídeo aqui vai sair meio dia um pouquinho mais atrasado, meio de meio, meio de vinte, meio de quinze, né, meio de cinco. Vai sair um pouquinho atrasado. Mas vai sair. Vou voltar nesse daqui, eu não sei porque mas vou votar, gente, vou votar. Já votei nesse daqui, ó. Já votou, todo mundo já votou. E esse daqui foi eliminado. Vamos ver. Então, Tomara que ele foi impostor. Tomara que ele é impostor, né? Era um impostor, gente! Ah não, não era, né? Eu falei errado, né, gente? Não era, gente, impostor. Achei que ele era, gente. É achei que ele era, achei que era outra pessoa que era, né? mas, mas já que foi, já que não é, né? Essa fase que eu nunca fui, comenta aí, deixa nos comentários se você foi ou se você não foi nesse trem é, nesse, nesse, nesse aqui, gente, ó. O que, que a gente tem que fazer na outra coisa? Dá pra comprar a chave. a ah, gente, essa tá, tá, que é difícil, o que, que eu tenho que fazer? Ah, não. Ih, essa vez da Jonah perturbente. Eles eram safados. Fim do jogo. Vamos lá, gente. Botando de novo. Vou ver aqui como é que eu vou ver. Que ficar azul. Esse daqui nas câmeras que feia Quero ficar com coroa, lógico. Ah, já fui. Acho que foi coroa, né? Vamos ver. Ah, já foi, já foi, gente. Eu não gosto de tripulante, não Eu, eu não gosto, gente. Tipulante, tripulante. Não tem como passar aqui, não? Aqui tem como, né? Deixa eu aqui e... Acho que não tem como fazer esse teste que não tem. Sei lá. Vamos para a próxima. Não, não sei se é problema, não. Acho que era Aqui, onde que a gente cai? A gente tem que ver uma, uma outra, aí, né? 328, 328. Pronto. De não tem como pular, vou tentar pular aqui dentro porque eu quero morrer logo. Uma... Ah. Xi, porto. Reporto! Reporto! Reporto não é. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa bastante like, se inscreve no canal, porque a gente faz a parte 2, a parte 3, eu acho, é a parte 3, porque, não, a parte... é a parte 3, a gente faz a parte 3, porque agora eu vou comer, almoçar, né, para mim começar, começar a gravar, que hoje a gente tem cinco vídeos para gravar, então vamos lá, gente, então é isso, e também tem que apostar esse vídeo aqui agora, então é isso, um, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uh! Espera aí, gente. Vamos ver quem é eliminado. Uh! Vamos ver se ele é impostor. Não era. Então é isso aí. Falou.